Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ore comigo! Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envie os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família